impresso está aqui atrás de mim já voei com ele ao fim de três tentativas que a primeira foi a testar só para ver se ele voava a segunda esqueci-me de ligar a câmera e voei e agora os vídeos que vocês viram no início e vão ver agora a seguir foram gravados hoje porque só hoje é que eu consegui ter um tempinho para gravar como vocês estão a ver no vídeo no início viram que eu não tenho o drone totalmente montado eu simplesmente só montei a controladora, ESCs, uh, placa distribuidora, GPS e levantei voo, que é para ver o que é que o drone precisa antes de eu montar as outras coisas, porque se tiver alguma queda, assim tem a queda e não estrago tanto material do que se for já com o gimbal, com câmera e com transmissor de vídeo e tudo incluído montada, onde a queda seria bem pior. Ora e vocês agora vão ver aqui nos, nos testes a voar no início o drone até estava a voar bem só que depois começou a aquecer muito os motores não sei porquê uh, a primeira vez que eu voei com ele os motores estavam 5 estrelas eu devo ter ali algum problema elétrico entretanto o, o drone agora os motores estão a aquecer muito mesmo bastante e fica o drone muito mais maniável e está a passar muita vibração para a controladora mesmo com as borrachinhas de vibratórias está a passar muita vibração para a controladora e o drone fica desorientado e começa a querer acelerar porque pensa que está a descer por causa da vibração mas para já não está fiável o projeto provavelmente eu vou parar o projeto por uns tempos porque eu não tenho soluções para a vibração que está a chegar à controladora o que eu vou fazer é se calhar começar um outro projeto onde já Uh, tenho umas ideias onde vou pôr o drone um bocadinho diferente a voar Mas para já este aqui não está fiável porque está a vibrar muito Eu um... Quando estou em modo Stabilizer consigo voar com ele Se acelerar muito chega a vibração e ele começa logo a querer ganhar vida Por isso não, não dá para acelerar muito Meto em modo Altitude Hold Simplesmente, ele fica maluco por causa da vibração. Uh, só demonstra que está a chegar muita vibração à controladora. E que o barómetro passa-se por causa da vibração. E ainda não experimentei em GPS. Nem vou experimentar porque provavelmente vou deixar projeto durante uns tempos. Também não tenho tido grande tempo para pensar sobre o projeto. Aqui no segundo, só acelerei um bocadinho, Como o chão era pedra, é, é normal e assim parti uma perna. Mas... Para já vou parar com o projeto. Não tenho tido grande tempo também para me dedicar um bocado aos drones. Tenho tido assim uma correria aqui no, na minha vida pessoal. Continuem a olhar para o canal. E até já.